fala aí rapaziada tudo bem com vocês mano O Wellington aqui para mais um vídeo aqui desse canal tá bom pessoal e hoje pessoal eu vim ensinar a vocês como que faz a aplicação do libidigel tá bom pessoal recebi muitas perguntas aí no meu inbox perguntando como que faz a aplicação do libidigel tem muita gente que fala que não tá funcionando o libidigel que não tá tendo o aumento peniano porém o pessoal não tá fazendo de forma correta pessoal não adianta você só aplicar no seu pênis. Você tem que aplicar e fazer os exercícios corretos. Para quem compra no site oficial, sempre deixa o site oficial aqui no primeiro link da descrição. Já vem um e-book lá com vários vídeos, vídeo-aulas, né? Com vários exercícios avançados para você estar tá podendo fazer aí na sua casa, juntamente com a aplicação do gel. Mas para você aí que nunca presta atenção, né? Que não abre e-mail e tal, eu vou estar tá ensinando você como aplicar, tá? Vou estar tá utilizando esse Rexona aqui, ó. Ela ah, tá simulando o pênis, tá, pessoal? Pessoal, é o seguinte. Você vai aplicar a tal libidigel gel aqui no seu pênis, tá bom? Não aplica na cabeça e nem no saco, tá? Apenas no corpo do seu pênis, tá? Aqui é a base, tá, pessoal? Vou ficar um pouco de lado assim para ficar melhor o entendimento. Você vai passar aqui assim no pênis, ó. E vai fazer o exercício assim, ó. Você vai puxar, tá? Você vai fazer 15 vezes, ó. Puxando mesmo, tá, pessoal? Ah, é muito importante que antes de você fazer esse exercício... Você coloca uma toalha um pouco quente tá, com a água do chuveiro para fazer um pré-aquecimento do seu pênis. Ou você deixa o seu pênis ali de volta por volta de 2 a 3 minutos debaixo do chuveiro, tá? para ele poder dilatar um pouco e ficar melhor o exercício e você não se lesionar. Tá? Você vai puxar 15 vezes assim para cima, ó, com o gel. Pro lado esquerdo, mais 15 vezes. pulado lado direito, mesma coisa, mais 15 vezes. Pra baixo, tá? Mais 15 vezes. Tá, pessoal? Você vai fazer esse exercício todos os dias, tá? Não adianta fazer um dia sim, um dia não. Você vai fazer todos os dias, tá? Porque a aplicação do gel, você tem que aplicar por, né? durante o tratamento que você tá fazendo aí, você tem que aplicar todos os dias. Eu tô já no meu quarto mês de tratamento, tá, pessoal? É, tô indo aí pro meu quarto centímetro de aumento peniano, tá? Tô muito feliz. As minhas ereções estão muito mais fortes. A minha ejaculação precoce, graças a Deus, aí eu não tenho mais, tá bom, pessoal? Tô muito feliz aí com o uso do gel. Já tinha utilizado outros produtos aí na internet. E, cara, nenhum funcionou pra mim. Só o Libid Gel que realmente vem trazendo excelentes resultados pra mim, tá? Pra quem não acredita, eu sempre deixo aqui embaixo também ó, o site do G1, né? Pra você estar tá acessando lá. Lá tem é, alguma. É, lá tem uma matéria, né? Onde diversos especialistas falam. Sobre o produto, vários urologistas e etc. Vocês me desculpem aí, tá? Não sou muito bom com vídeo. Só tô gravando esse vídeo aqui realmente para poder te ajudar. E mostrar pra vocês aí como que faz o exercício. Porque não adianta você só comprar o gel e não fazer o exercício. Você vai estar tá jogando seu dinheiro fora e você não vai ter o resultado esperado. Tá bom, pessoal? E outro detalhe que eu queria deixar pra vocês aqui também. Cara, toma muito cuidado onde você vai comprar, mano. Tem muita gente comprando pelo LX, Mercado Livre sites não oficiais e tá recebendo o produto aí é, em casa, um produto que não é o produto original, tá? Além de você fazer mal para sua saúde, você não vai ter resultados. O único que tem garantia de 30 dias, é, se você não tiver seu resultado em 30 dias, eles devolvem o seu dinheiro e o único que é registrado pela Anvisa é o que eu sempre deixo no primeiro link da descrição aqui, tá bom? para estar tá ajudando vocês. Pessoal, esse era o vídeo de hoje aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo aí compartilha com algum amigo aí e tamo junto, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço.